Aê! Apareceu! Oi, tudo bom? Ui, tudo bom? <risos> Finalmente alguém apareceu aí que tá, que tá preparado pra falar, né? <risos> Finalmente tava preparado, né? Tudo certo aí, <risos> Tudo de é óleo. Marquinhos, né? Você não se lembra de mim, mas eu falei com você faz dois anos pelo WhatsApp. Nossa, cara! É... Tudo isso! E aqui, aqui estamos ah, uma vez conectados. A gente falou faz Foi muito que... tempo eu estava começando apenas a aprender o português. Eu lembro disso. Não. É. Caramba, como é, que, como, é que, como é que tem sido aí durante esses últimos dois anos, desde que a gente começou até agora? O é que você é... tem feito aí diferente? Maravilhoso. É, eu acho que a coisa mais importante foi ir para o Brasil. Eu, eu já hum. estive umas, umas seis vezes no Brasil. Seis? Seis meses? Eu acho que alguém gosta do Brasil, né? Gosto. <risos> eu acho bastante. que o está muito apaixonado Gosto bastante. E aí, tipo, cidade é diferente, tipo, é, propósito diferente, ou como é que Então, foi? o que aconteceu é que faz dois anos eu consegui um. Tipo, um bico, digamos assim. Um... <risos> galera, para quem não sabe, um bico é um trabalho informal. Tá? Exatamente, a tá com, exatamente. Tá com o de Português, né? Tem que explicar é... para a galera. Né? É, é... Tá? O falar mais devagar aí. Mas eu consigo... Não, não, devagar. Pode falar, pode falar. Só tá então, arrumei um, um emprego, digamos assim, na USP, lá em Ribeirão Preto. É, é. Tipo, de professor de espanhol e de inglês. Então, oh, foi cara, muito bacana. Dois professores eu... aqui? É, porque eu sou professor de idiomas aqui, faz quase 25 anos nos Estados Unidos. Então... Oh, foi maravilhoso. Eu... Nossa, super, super... Indico, uma experiência uma coisa... muito positiva. Muito. Até porque trabalhei com bastante argentino, chileno, que que estuda em Ribeirão Preto, por, por conta de ser uma cidade que, sabe, é, tem muito a ver com a medicina. É, é uma cidade que hum. tem muito a ver com isso. Então, tem pessoal desses países aí que, que vão fazer estudos no Brasil, hum. até porque o Brasil é muito renomado nessa, nessa área. E, nossa, eu super aproveitei esses dois meses, porque eu só falava em português. Então, você foi seis vezes ao Brasil é. e... E cada vez que você foi, você passou dois meses? eu passou mais eu, tempo? Então, eu ficava assim, eu ficava, essa, essa vez aí eu fiquei duas, duas, dois meses, mas eu já tinha estado num Rio um mês, é, um, Rio em São, um mês em São Paulo, eu já conheço é, tipo assim, Porto Alegre, Gramado, hum. Canela, é, Minas. Adoro Minas, já, já estive várias vezes. Eu não conheço. É, mais. é, eu é pensei... muito legal. Nossa, é. a culinária de Minas, meu Deus do céu é. Eu amei Até porque eu até fui no, no mercado, sabe? No Mercadão, que fica bem no centro de, de, de BH Você Não? só tem que falar que você é turista Todo mundo, todo mundo dá tudo assim de graça para você eu O brasileiro já é muito é também muito... com turista, né? Mas com é que eu, é que eu sou, é sou, lati... sou latino-americano também eu sou, ah, eu, sou, okay. eu sou natural da República Dominicana só ah, que bem. eu eu nasci lá, mas eu cresci aqui nos Estados Unidos, então eu aprendi uhum. o inglês e o espanhol. E também falo francês porque eu estudei na França, então quando eu comecei uhum. a, estu a estudar português, não foi tão difícil assim, mas claro, é um idioma diferente, tem que respeitar, tem regras tem diferentes. Tem uns detalhes. Claro, exatamente. É, Você passou e... alguma situação assim Constran constrangedora? Bastante. É, tenho... Muito, <risos> já. Já. Engedora, Poderia aí. Poder, poder, poder escrever um livro, nossa. <risos> menos, pelo menos uma apostilha para é, uhum. é falar sobre. Mas... Tipo assim, uma que você nunca vai esquecer, uma situação que você cara Uma, uma ter, situação essa, essa gafe esse é... que eu cometi. Ah, eu acho que a, a mais a mais conhecida. Eu estava na, na casa de um amigo brasileiro uma vez e a mãe fez é, uma galinhada maravilhosa, uhum. maravilhosa. O que, que eu falei, o que uma pessoa que fala espanhol falaria Nossa, cara. ficou muito esquisito Que coisa tão deliciosa assim E ela ficou me olhando E o hum. meu amigo que falava muito bem o espanhol Falou, cara, não, não é outra coisa Você está falando outra coisa Aí fiquei assim, nossa, o que, que eu tô falando pra sua mãe, meu Deus E, e Aí falei, me perdoa, <risos> não quis falar isso Nossa, é muito delicioso, sabe? Então, tem, tem várias coisas que já aconteceram comigo assim. Ah, uma vez também tava na casa de uma de uma amiga, e a mãe fez uma coisa, sempre tem a ver com comida, é muito estranho, mas... É que a gente sempre comendo, né? Você é muitas todo dia você tá comendo, A gente tá comendo, e eu quis falar, deixa eu ver, até hoje eu me travo com isso, às vezes, a gente fala moderra em espanhol, que vem sendo moelia, acho que moelia, moelia, Modjeca que vem assim, tem a ver com... É, então, é um pouco feio, mas é o bucho da, <risos> do, do frango, né? Okay. E vocês comem muito isso, porque eu já vi isso no, no Brasil, né? Bucha, barrica... É, e... mas é, é, moe, vem sendo moelle, é uma, uma coisa do jeito, é uma coisa assim. Não estou lembrado do nome, mas é okay. uma coisa assim, né? Então, eu uhum. falei isso, só que eu falei, eu falei moelle... Eu, eu, eu queria falar moelle, eu tava com ah, dó da... do dente. E eu falei, moélia uhum. ele falou, você, você tá com dó na moélia Você não tem moélia Você é uma pessoa, você tem um estômago, sabe? Tem uhum. barriga. Então, já aconteceu várias vezes esse tipo de... Sempre tem a ver com comida, né? Uhum. Mas é, é muito engraçado, porque são, eu acho que são nesses momentos onde você de verdade respeita o fato de estar tá falando outro idioma uhum. que tem outras palavras que tem outras, sabe, outras tradi tradições. Eu adoro isso uhum. do, do português. Eu já tinha estado em Portugal, só que nunca, nunca gostei muito do jeito do português europeu. Já o europeu. O, o sotaque brasileiro, os sotaques brasileiros, que tem muitos. É verdade. Nossa, Até mesmo eu... no, no Nordeste do Brasil tem uma, uma variedade impressionante. Que tá? ainda não conhece. Você é de onde no Brasil mesmo? A Paraíba. Ah, tá, Ando. Paraíba, tá bom. já faz tipo oito tá. anos que eu não moro que eu não moro na Paraíba. Sério? Já, já, já perdi um, alguma coisa de sotaque. Já perdeu então, bastante, quando, né? É, quando eu, quando eu volto, eu converso com a galera, o pessoal, né tá falando estranho aí, é, é, tá de estrangeiro é, é. aí. Mano, faz, faz um tempo pouco que eu não moro aqui. E tipo, você? Até, faz pouco tempo eu tava vendo uns vídeos antigos, muito antigos. É. Quando eu, quando eu morava no Brasil, e é. o sotaque era muito diferente. Sabe quando você se escuta, você, nossa, mano, isso. Verdade, que era eu falando dessa forma, nossa, muito diferente. Nada a ver, né? Agora nada você nada ver, vira outra pessoa, <risos> tem outro sotaque, tem outro jeito. Mas o cara se adapta, né? Você sabe que você pode mudar de sotaque no momento que você quiser. É o mais simples. Mas é mudar tu... o sotaque. Mas você está fazendo certo porque você mora na Colômbia. Então aí dá para, sabe, melhorar ainda mais o seu sotaque. Toda vez que eu hum. volto para o Brasil, eu literalmente eu mergulho na cultura. Eu não falo nada de espanhol, não falo nada de inglês, não falo nada de francês. Eu só falo português. Uhum. quando eu voltar para os Estados Unidos, aí fica muito difícil porque eu, na hora de falar com a minha família, eu nem tô percebendo que tô falando português. Às vezes o meu irmão fica me olhando você "Cara, você tá não tá falando espanhol". Você tô falando, falei, Não tá falando não. Você não está percebendo. Quando você tá vendo um filme ou escutando o pessoal, você tá tão já acostumado com o idioma que você nem se dá conta, né? Tipo, ah, talvez eu não estudando português Nesse tempo vez, todinho aqui no tá filme. Falando... É, acontece. Uma vez eu tava falando com a minha mãe, eu ficava assim, tá, tá, tá. Ela, ela ficava me olhando, tá? O tá, que tá, é tá, isso? Tá. Eu tava parecendo aquele cara do, do, do Chaves. Como se falaria? O professor Girafales. O professor Girafales. Ah, mesmo nome. Tá, tá. Eu tava me parecendo a ele. E ela tá falando, por que você tá falando? tá, tá. Mas... Não tem, não tem, eu posso ver Chaves o dia inteiro, eu morro de... Eu sou muito besta eu, eu assisti, eu acompanhava quando eu era criança, porque a gente... Tô aqui, sabe, é, uma aqui é uma até, até é nos aqui... vídeos que eu faço, eu coloco partes de Chaves. Você coloca. Depois, eu gosto, e que, mano. E que aqui a cultura é, hispânica nos Estados Unidos, não sei se você está tá ligado nisso, mas era muito voltada para o espanhol do México Então todos, hum. todos os programas que a gente assistia na televisão... Não era, sabe, do Caribe, da América do Sul. Era sempre do México. Uhum. Então, você tem que aprender, aprende, sabe, as gírias, tudo isso. É, mas é muito engraçado porque você não é mexicano. Eu sou do Caribe, no caso. Então, eu não falo desse jeito. Eu entendo, mas... E, e todo mundo conhece Chaves. Todos os latinos aqui nos Estados <risos> Unidos conhecem. É então, para é mim, verdade. quando eu, eu não sabia que os brasileiros assistiam. Então, a primeira vez que eu fui para o Brasil, eu tava vendo um senhor que estava na cidade, sabe? Ele tava na, na rua assistindo. E eu, eu tava vendo assim, mas não, ele não tá, não tá assistindo isso. Não pode não é ser. Não, não é possível. possível. Não é possível. Aqui eu no Brasil, falando possível. português, estão vendo isso. Eu e a primeira vez que você em português. Como assim? A primeira vez que você escutou Chaves é em português. Foi uma coisa. <risos> foi uma coisa assim, <risos> totalmente inacreditável. Eu fiquei assim. Os meus amigos estavam falando, você conhece? Eu falei, conheço, mas eu nunca tinha ouvido isso. Por... Nunca! Porque eu não sabia que vocês conheciam, sabe? Eu, eu achava uma coisa tão particular do México que eu não achava que vocês passavam isso na TV. De repente, uhum. na TV. E, eu fiquei, e aí eu fiquei, sabe? Eu, eu, era tão, eu fiquei tão curioso, porque eu, eu queria ouvir os nomes dos personagens. Eu queria ver como eram, sabe, a, a, as, as piadas e tal. Eu ah. achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Gintalha. Gostei. É. que de... nossa, mas não tem nada. Meia tesoura, tesoura. não sei junte onde essa a gentearia. É exatamente. Gintalha. Mas é a gentearia. Você sabe que É muito engraçado porque a gente não fala essas palavras em espanhol. Mas eu lembro disso quando eu era criança. Eu falei assim. Então, assim, conforme você vai crescendo, você vai vendo chusma. De Itália, né? Então, uhum. você faz essas condições assim. Então, por isso, eu acho que a, a minha adaptação com o português não foi tão difícil, porque eu ouvi esse tipo de espanhol bem formal uhum. desde criança. Então, na hora de aprender português, eu era simplesmente. Não vou, não vou falar que foi uma troca fácil, o simples. Mas, sabe? Fala, fala, falaram aí nos comentários aí, Maria do Bairro também. A Maria do Bairro também. <risos> Muito, velho. Nossa, cara, eu não tinha noção quando eu cheguei aí. Mas todo é mundo muito falando muito, da Maria velho. do Bairro. Todo mundo falando da Maria, Maria do Bairro. Eu falei, ah, vocês conhecem Maria do Bairro? Eu Maria do uma Bairro. Coisa muito engraçado. <risos> e os memes, sabe? Com os personagens assim, exagerados, sabe? Eu, eu, pra mim, era uma coisa... Na verdade, foi uma, foi uma descoberta completa. A primeira vez que eu fui pro Brasil aqui. Ah, eu lembro <risos> a primeira vez que eu comi paçoca em São Paulo, sabe? Falei, vocês comem paçoca? Sabe, todo tipo de, co de coisa assim, é... que mais? Guarapos. Não, eu digo, paçoca, no... paçoca no Brasil inteiro, né? De paçoca é... Todo como, lugar. Né? Paçoquinha. Que é maravilhoso. As... Que é maravilhoso. Os doces comida. caseiros de Minas Gerais são iguais aos doces que a minha avó fazia no Caribe. Sabe? Uou. Tipo de, de manga, de... de todo tu, tipo de fruta que a gente, uhum. acerola, que a gente comia, assim. Então, essa ligação, assim, foi uma, eu achei a ponte perfeita para de certa forma atravessar essa, sabe, esse, esse, eu diria que essa coisa que você não conhece, porque eu já viajei muito no mundo e toda vez que você chega num lugar, você sempre tenta se se aproximar da cultura através de alguma é, é coisa. Uhum. Seja a comida, seja a música, qualquer, qualquer, qualquer coisa. Mas é. no Brasil foi tão fácil porque vocês têm tantas coisas que eu consigo. com as que eu consigo... opções, né? Com alguma coisa, a música, comigo. Mas pessoas, o latino-americano, tá? em particular, pode se identificar sim com o Brasil, porque vocês têm, umas, certeza, têm muitas nossa. coisas. E Cara, é amei. muito difícil né? Algu alguém ir para o Brasil e não se identificar com o brasileiro. Ah, é, é possível. Difícil. É muito impossível. difícil. É a melhor coisa do mundo. Olha só, o que acontece? Você está numa roda de pessoas estrangeiras e o pessoal é. começa a perguntar onde Ah, eu sou dos Estados Unidos. Você é, de onde? você é da França? Você é de onde? Você é da Inglaterra? Você, é você é de onde? Do Brasil? Ai, do Brasil nossa, Chama amiga. atenção. É a... Chama é a... atenção. E cara fica assim, né? Tipo, nossa, olha é a fama Chama que o brasileiro atenção. tem. De ser é. assim, amigável, de ser bem acolhedor, entendeu? E é algo muito e, bem. E é, sabe? você sabe que sempre aconteceu comigo e eu posso... Eu posso até confirmar isso que você está falando. Toda vez que eu acabo cima no de brasileiro em qualquer canto do mundo, sempre, sabe? É, uma, é assim, é aquele, como eu falaria? Tem, tem uma, tem uma, uma é, é vibe de clima, né? aquela vibe, sabe? Aquele clima assim tão acolhedor, tão tão simpático, tão, sabe? E é, e é gostoso porque você se identifica com isso e acha que você tem casa, sabe? Uhum. Então, eu imagina, cara, para mim o o Brasil já virou a minha segunda casa. Toda vez que eu volto, eu, eu tenho um monte de amigos que moram lá, então quando eles voltam para, quando eles vêm aqui nos Estados Unidos, para mim é bem legal porque, sei lá, agora eu virei, para, sabe, quando você mora nos Estados Unidos, Mas particularmente em Nova York, você se acha de certa forma cidadão é. do mundo da né? é uma cidade assim tipo Nova York, é, é é, Nova York, que é. Eu, eu não conhecia <risos> a metrópole que era São Paulo. Eu lembro a primeira nossa, vez que é eu estava chegando é em São Paulo que o avião tava descendo eu fiquei assim, eu não que acredita. É, no que tá é difícil aí. Uma coisa maravilhosa. Aí eu eu fiquei assim, eu fiquei tranquilo, sabe? Fiquei observando as primeiras duas semanas e falei, nossa, agora eu vou virar cidadão do mundo mesmo porque agora estou conhecendo a, a maior metrópole da América Latina. Então, para mim foi uma experiência inacreditável. Para todos os seus alunos aí, Felipe é maravilhoso. Ele é muito bom, porque eu acompanho todas as suas dicas, <risos> já aprendi muita coisa <risos> com você, você é maravilhoso. Português muito bom, cara. Muito obrigado, bom Obrigado, obrigado mesmo. Não. Bom. É, e, e, e eu é preciso, mas eu preciso agradecer você, porque, a, a, <risos> sabe, no decorrer desses quatro, três, quatro anos que eu estou aprendendo, você me ajudou bastante. Eu valeu, aprendo valeu. muitas, muitas, muitas, muitas dicas com você. O seu jeito de ensinar é maravilhoso, sabe? Não valeu. tem aquele papo, sabe? Que eu acho tão... Lento. Você não fica Graças entediado. Eu nunca fico entediado ouvindo você. Sempre aprende alguma Muito coisa. Tá ativo é. assim nas aulas, quando eu vejo a galera parando assim, eu bato, faço barulho, eu, eu sei. grito. Sabe? Bora, bora, bora, é. bora. E tem que ser assim. Quando eu assim. vejo o pessoal assim, ó, relaxando, assim, já ah, fica alumiado. Nossa, já, que clima é isso, velho. Tem que fazer, Tem uma que fazer, aula, fazer alguma é coisa. Edípico, Tem que fazer alguma coisa. Não, eu, eu, fico, eu, eu tô super... Eu fico, não, eu sei. Puto fica da puto, puta. puto, né? Eu fico puto, é, velho. Quando eu vejo o que tá fazendo <risos> atenção, eu falo, mano, vaza, vai embora, tá ligado? Vaza, exatamente. Não, aula, não, não. Vai embora daqui. Quando você tiver preparado pra ver a aula, você volta e faz a aula aqui, sem nenhum problema. Sabe o que eu faço? Eu tento fazer a mesma coisa que você faz nas minhas aulas de inglês. Porque tem um... Você, faz... tem um Você está falando. mais para a falantes ou, ou tudo? Então, é interessante porque neste ano, agora está alucinando muitos alunos da América Latina brasileiros e também é, do Oriente Médio, que eu estou gostando. Tem um também chineses tem um japoneses, coreanos. É, na verdade, uma aula muito, muito, muito assim, sabe? Uhum. É culturalmente muito rica, que eu adoro isso, né? Porque adoro esse tipo de... de... De situação onde eu tenho alunos de todos os lugares, então ninguém sabe que eu falo outros idiomas, eu só falo em inglês. Eu não falo <risos> uma palavra só, só que no finalzinho Basica. da aula, aí eu falo um pouquinho. Inglês. Deixa eu te perguntar, é, Martin. É o Martinho, eu falo Martinho, Martin. Pode? É, todo mundo no Brasil me chama de Martin. Porque Martin. Todo, Todos os brasileiros falam, a gente não tem esse nome. Você gosta de Martin, Martin? Martin? Martin? Pode? Martins. Pode? Já aconteceu de você estar num país que não não seja o Brasil, não é o Brasil e você encontrar alguém que fala português e você, caramba, você é brasileiro ou uma pessoa que não é brasileira, mas que fala português também e você escutar essa pessoa falando em português e você, por falar o idioma, você conectar aí mesmo? Aconteceu. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, aconteceu uma vez na França e uhum. também na Espanha. E é muito engraçado porque a gente não compartilhava outro idioma a não ser português. Nossa, ou seja, a única ponte é de conexão A única ponte Então eu achei uma coisa irada Completamente, para uhum. mim assim Nossa, eu aprendi esse idioma porque eu queria E agora de repente Tá me, tá me auxiliando aqui, sabe? Porque não tinha uhum. não, não Eu não tinha como falar com uma pessoa Ao não ser em português Só pelo português Não, é. não então, de verdade, para os seus assinantes aí é, Fiquem aí com Com o Felipe Que ele é maravilhoso, mas o que ele tá falando do idioma é muito importante. O que ele fala é verdade. Se vocês quiserem é, aprimorar o seu jeito em português, continuem estudando, falando, ouvindo música todos os dias. Não podem ficar com medo de, de, de sabe, de cometer erros. Eu cometo erros todos os dias, mas eu falo para os meus amigos. Cara, me corrijam. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Não tem jeito. Você não nasceu falando idioma, a gente tem que aprender aos poucos, né? Mas é verdade, o que ele falou é um idioma um idioma muito importante. É um dos 10 idiomas mais falados do mundo. Tem uhum. muitos falantes. Só no Brasil tem mais de 200 mi milhões de, de falantes de português. Uhum. Então, é um idioma muito usado, lindo. Tem uma literatura maravilhosa músicas que nem falaram muita cultura brasileira muita, muita cultura, cultura. Coisa... Que o Brasil é uma coisa bem fechado assim com a cultura né? tipo o Brasil é Brasil tipo tudo você, é sabe Brasil. Que, você sabe que eu já falei isso com vários amigos meus do Brasil porque eu sempre Vocês perguntaram perguntou assim, perguntaram assim tipo, o que acontece no Brasil que é tão tão tipo é tudo aqui português mas você aí? sabe o que eu assim. faço eu faço isso porque eu também sou tradutor aqui nos Estados Unidos então eu gosto de falar com pessoas que falam um português mais é, digamos mais rebuscado e ah. também um, um português mais mais coloquial, mais popular. Eu acho que okay. é muito importante você conhecer os, os dois extremos do idioma. Para qualquer intérprete ou tradutor, você precisa conhecer os dois extremos. De e acordo. toda vez que eu falo com eles, é muito engraçado, porque é a mesma resposta que todo mundo me dá. Eu sempre falo, é, eu posso te perguntar uma coisa? Vocês são o único país lusófono que fica, sabe, na América Latina. Vocês estão literalmente encercados, cercados assim, de, de, de países que falam em espanhol. Por que vocês não? Não, não, sabe, não falam mais espanhol, mas tem... É o quê? Não, mas, mas sabe o que eles falam? Aí eles me falam que tem mais a ver com a cultura americana, com a cultura inglesa. E eu fico assim, será? Não é será Tipo, será? aqui, aqui na... eu sempre conto isso na Colômbia, que quase me corta a cabeça é. aqui, que eu não sabia que era Carlos Líbez. Quase ah, me porque... mata. Tipo, agora é porque... você... Tipo, Carlos quem? Carlos quem? Carlos quem? Você não conhece? Você não conhece? Eu adoro. Você não conhece? Eu fui, mano, de quem é que vai escutar isso no Brasil? Ninguém se <risos> Ninguém. É aí. agora, mas aí, aí, tipo, eu chego e pergunto pra galera daqui se conhece é. algum um cantor sertanejo, alguma coisa do Brasil. A quem? quem? A não quem? ser que seja um hit, que seja um hit, assim, tá, tá em todas as. Spotify bonita, tipo assim, sabe? Uma ah, pessoa que seja mais conhecida. Mas, porque ela outra, já outra, cantou outra, com o J, J Balvin. Por isso, porque ah. ela já. Ela dá, Tá mais voltado agora para o é Mas eu vejo o Brasil assim, muito fechadão, num bom sentido de tipo manter aqui a música da gente, porque se você for ver, você falou, o Brasil tá cercado de países que falam espanhol. Tá. Mas qual é o outro país que tem samba? Qual é o outro país que tem é, forró, sertanejo? Tem é o que tem pagode, que tem axé? E, caramba, isso é tudo coisa do Brasil, entendeu? Nenhum outro país criou seu estilo de axé, criou seu estilo de pagode. É maravilhoso, eu adoro axé. Então, mas não tem, você tipo, tá, sertanejo tá colombiano. Não tá tem, mano. Quantos, você tá com quantos anos? 32. Então, você era molecão ainda quando o Daniela Mercury já tava cantando lá na, Falou, na Bahia. A boa aqui da galera, né? Eu, tipo, adoro. 60... eu adoro ela. <risos> Eu comecei a aprender português, na verdade, quando eu estava na faculdade com 22 anos, com a Daniela Mercury. Eu aprendi todas ela. as letras desse, desse CD que ela gravou, que lançou uma, uma ela, voz que foi maravilhoso. Maravilhoso. Uma mulher que arrebentou, uhum. sabe? É, então, eu já tinha, sabe, quando eu estava na faculdade há 25 anos, eu queria muito aprender português. Só que nessa época não dava para aprender. E eu, uhum. a, eu acho tão maravilhoso o que você está fazendo porque nessa época a gente não tinha a internet a gente precisava comprar uns livros cara mas um livro livros dicionário horríveis que você... ainda vendem assim... ainda vendem esses livros tem gente que nem compra esses livros para né? se então, você atrás sem fotos cara tudo em preto e branco assim uma coisa horrível chata sabe e você não dava para gostar do, do... concentrar você assim estudando o verbo gostar eu gosto Tu gosta. Tu... Uma coisa. Não, velho, não me mate do nada coração. Nada a ver, nada a ver. Então, eu, eu, eu. Você, de certa forma, eu preciso te falar, você está virando embaixador da sua cultura, do seu idioma, você está fazendo o certo. Se tivessem mais pessoas que nem você fazendo isso pelo Brasil, na América Latina, cara, vocês precisam. Eu acho que a, a, o Ministério da Cultura no Brasil tem que fazer muito mais para incentivar. É incentivar. O estudo é. português, sabe? Esse tipo de prolifer proliferação da cultura é de um idioma que precisa ser feito na América Latina mesmo, porque uhum. se vocês tivessem mais, mais é, pessoas falando, porque eu já vi aqui, todos, praticamente todos são, são, são hispânicos. A gente é o ama meu público, o Cara, meu público. A gente acha o português lindo. Quando eu era criança, a gente, todo mundo falava, ficava assim: nossa, que idioma lindo! A pronúncia é difícil, mas é lindo, sabe? e dá para você fica com essa vontade mas vocês do jeito que você falou ainda ainda em 2020 o Brasil ainda tá muito fechado sabe ainda Meu tá Deus. simplesmente focado no inglês no inglês no inglês é. cara vocês têm é muito... todos esses países ali foca é uma nisso. oportunidade oportunidade claro! promessa de dinheiro, nossa, né? Nossa, pode ser, mas que Aprender inglês, eu tenho que aprender inglês. Exportar a sua cultura, exportar o seu idioma, seria uma coisa maravilhosa para o povo brasileiro. Seria uma coisa que, nossa, a renda para vocês. Eu, tipo, eu vou te falar, hein, Martin. Tipo, a quantidade de professores também que está aparecendo na internet, bastante. Muitas pessoas no Instagram publicando conteúdo em português também. Tô vendo mais música aparecendo, né, tipo no Spotify. Muita. O Spotify é... Muito né, na recomendação, porque se eu começar a escutar uma música em português, é. o Spotify começa a recomendar outras músicas em português é, também. É, porque utiliza aquele eu... algoritmo, né? Aquele algoritmo. Porque, claro. nós é... não tinha isso, bicho. Tá, né? Hoje você não tem nem que pensar na música que você vai escutar. O computador já fala. Você, Cara, se te eu... gostar dessa. É, vou te falar. Faz duas semanas, não, duas semanas, não, dois meses que eu tava uhum. no, na, na academia. De repente, do nada, eu tava bebendo água assim. No, no bebedouro? Eu lembro aquele momento exato. É, eu, que lembro, eu, tava no... eu lembro, eu oh, lembro. de repente ah, eu comecei a tocar. Eu tenho uma, eu tenho uma memória <risos> elefantina. Eu não esqueço de nada. No momento, tá. coisas, <risos> na, na, no momento que eu comecei a esquecer das coisas. No momento que eu comecei a esquecer das coisas, já eu sei que. Já, já deu pra mim, já era. Mas eu lembro que eu tava no bebedouro e de repente eu vi sertanejo tocando. No fundo, eu falei, não, para. É impossível. Tinha que... é é. mesmo. É porque eles têm Spotify, parece que... É, eu acho que tem um cara que trabalha ali. E de repente, uhum. o algoritmo, sabe, viram? Mas está é. acontecendo, tá? Vocês precisam, sabe? Eu acho que vocês poderiam, nossa, arrebentar na América Latina com o idioma, com a música, com a cultura. Não é simplesmente... Futebol, não é simplesmente samba, não. Eu adoro samba, adoro, mas tem outros ritmos que podem ser exportados, sabe? O sertanejo uhum. é maravilhoso. O sertanejo é praticamente a bachata que a gente toca na República Dominicana. É a mesma coisa. Aliás, uhum. um dos seus é, exponentes, maiores exponentes, é, como se chama? Aquele moleque é, Lima. Não estou lembrando do. Gustavo Lima. Ele tem música que é inspirada no, na baixada. Começou então, a colocar um pouquinho eu, de baixada. Mas 40, deu certo? Certo, sim. Mas deu certo? porque eu tava sim, lá, dele, sabe? Tá misturando um pouquinho, tá puxando o pessoal. Tá, tá tipo, ó, a gente tá tocando também aqui um pouquinho disso, mas a galera não conhece no Brasil. Não a galera... Então, eu acho é, que a coisa que... Também a brega. Eu lembro que a brega também, que era um pouco mais assim. É que eu até Antiga. gosto, sabe? É muito uhum. boa. Mas... O seu país, eu falo para todo mundo É um tesouro, tem tanta coisa O Brasil tem tudo para ser um, Nossa, um sucesso completo Na América Latina Eu acho mesmo. muito triste Que ainda não chegou nessa, nesse patamar Mas eu tenho certeza que vai chegar Porque mas... se, se tiver mais pessoas que nem você assim, Que estão exportando Que estão viajando então... Tem a, a sua colega, ela é brasileira também prof, Professora de português que eu também acompanho Que ela tá em Curitiba Ela é muito fofa Márcia, ela é muito fofa então, é semana passada, é, semana passada, não, é semana, na verdade, a gente ia conversar é. aqui, mas teve problema técnico aqui na, na, no Instagram. Ah. Eu até, antes, antes de fazer esse live aqui, eu reinstalei, eu deletei totalmente, reinstalei ah. e parece que tá ok. Né? Não, tá bem. aí. aí. Tá funcionando. É. E não uma próxima esqueci. oportunidade, a gente vai fazer um vídeo aí juntos também para tá trazendo é, mas... mais conteúdo. Sim. Claro, claro, claro, claro. Eu vou, eu vou deixar você, porque eu sei que você tem aí seguidores que falar com você e eles também. Não, estão aqui já tá... <risos> Porque <risos> então, eu tô assim, fala, fala, fala, fala, Feito bem. Um não, papai mas papai é Não, você tá trazendo conteúdo pro pessoal também, sua experiência, isso aí é bacana. E não, pessoal... de um professor para outro. Super é, bem, eu, cara. eu acho o seu trabalho maravilhoso, de verdade. Continua fazendo o que você tá fazendo. Você tem um dom para isso, de verdade. É, Valeu. Do jeito que você tá do jeito que você está fazendo o seu trabalho, tá inspirando tantas pessoas. Eu tenho outro amigo que mora na Costa Rica, o Oscar, que de repente tá, sei lá, pode estar tá até aí. É, faz anos que eu conheci ele. Ele fala um português maravilhoso e ele, ele aprende, aprende com você também. também. Ele acompanha você. Então, continua, força para você. tô torcendo muito para você. Eu sei que você vai ter muito sucesso, de verdade. Valeu, mano. Tá bom. Essa é a ideia, né? Continuar firme e forte aí com, com o português, ajudando mais continua, pessoas, cara. Continua, então, o continua, O trabalho tem que ser feito tem que ser feito pouco a pouco, sabe? Tipo Eu indico você também todo mundo. Firme forte, é. e Eu lembro, eu tava vendo aqui, eu tenho uma, uma parte no meu computador com é. estatísticas. Tipo, de antes, desde que eu comecei. tipo Eu tenho, eu tenho um screenshot do meu canal com mil seguidores. Olha. no YouTube. Olha isso. Eu, eu tenho um screenshot do perfil no Facebook com 1.200 likes. Tá vendo? Agora já tá tipo na faixa dos 20 mil, assim. Tá vendo? Né? E tipo, no YouTube também, quase 80 mil pessoas no YouTube. Aqui no Instagram também, tem um screenshot de antes. Eu tenho um screenshot, quando eu tinha, na minha página, 10 visitas por dia, cara. Na minha página, felipeiraçuca.com. E agora? Agora tem muito é... mais. Milhares de visitas. E você vai continuar. Você vai continuar adquirindo mais seguidores. Você vai ter muito sucesso, eu tenho certeza. Porque os... O que mais gosto de você é a sua umidade e o seu jeito Valeu. de poder, sabe, de, de falar com todo mundo. Você sempre. Quando você falou comigo aquela vez no WhatsApp, faz dois anos que você nem lembra, mas a gente falou em inglês. Faz muito tempo. Você só falou em inglês. Acho que foi três, na verdade. Tô errado. Foram três anos. E você falou. Tempo. Eu acho que você estava montando o seu curso, você estava tá fazendo alguma coisa do tipo, sabe? Com seus vídeos. Mas eu vi o material, falei, nossa. Acho que eu tava você estava na que... Tailândia. Acho que sim, ou você estava. 2017 estava na tá quase indo, você estava assim, montando, você estava arrumando a sua mala, acho. Você estava na correria, estava <risos> aí com as câmeras e tal. Eu lembro que uma coisa assim, né? Era, acho que foi janeiro. E você estava. Uhum. Você estava, nossa, muito ocupado. E mesmo assim, você sentou, você falou comigo, a gente falou, sei lá, uma hora. E você falou, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo tem planos para o futuro mas você foi tão legal e eu, eu indico você para todo mundo eu sempre falo esse cara vai longe ele vai ele <risos> vai vai chegar muito longe porque a sua humildade e o seu profissionalismo são duas coisas que hoje infelizmente muitas pessoas não têm as pessoas só querem seguidores mas você de foi verdade, verdade. Se preocupa com as pessoas não não é assim pronuncia desse jeito é uma é uma vogal aberta tem que falar desse jeito uhum. isso é ser professor é isso sabe é se importar com os seus alunos com o desenvolvimento deles e eu acho que uma coisa que tá eu... cara eu sou professor há 24 anos eu acho que tá... isso já está muito carente na nossa área tem muitas pessoas que não não sabe não não tomam esse tempo não não se dedicam. A essa, a essa parte tão importante que é, de certa forma é criar esse tipo de ponte com os alunos, esse tipo Sim, de coisa tá com... desaparecendo. É eu é. tô com um ano, tá, tá ah, sumindo. Assim, tipo, ah, eu ensino, você aprende, tchau. tchau. Mas não tem essa conexão, tipo de saber como é que estão as coisas, é. aí o que tá acontecendo. É. Tá, que tá, tar... não, tipo, que tá tarefa vai para casa fazer, acabou. Não é assim. É. Então, se você. Assim, press... não... Desculpa, eu fico impressionado Também. que às vezes o pessoal, o pessoal quer professor particular, tipo, ah, eu prefiro aula presencial, não sei o que é. mas tem gente que tem professor presencial e tá super desconectado do professor, justamente por isso que você tá falando, porque o professor se resume aquelas duas horas de aula e depois vai para casa e até a próxima, tchau. Eu não vou mandar mensagem para você, eu não vou mandar e-mail para você, eu não vou publicar nada na internet e daqui a dois dias, três dias, você vê outra vez aqui e, tipo, tão pouco eu incentivo você a, a consumir mais conteúdo, é que, não. meu, caro, você tem uma coisa que tá faltando em muitas pessoas hoje em dia, e é paixão. para você não é trabalho, para você é vocação. É, é, uma é diversão, para mim para você, eu, e, mas, você mas mesmo assim, você se diverte muito com o seu trabalho, que eu acho a, a melhor coisa do mundo. Você gosta do que você faz, você ajuda as pessoas, você transmite conteúdo, mas você não é entediado e você não deixa as outras pessoas também, sabe, é, ficar uhum. chateados. Todo mundo gosta, todo mundo fica animado, porque eu já vi, os seus, quando você faz as, as aulas, assim, que você tem pelo menos cinco ou seis, os seus vips, acho. Você não, se chama? VIPs, é. Maravilhoso, tá todo mundo ligado, tá todo mundo animado, todo mundo tá, sabe, falando é isso. Então você tá, não é simplesmente ensinando, você tá transmitindo, é, eu acho que são lições de vida para muitas pessoas, uhum. sabe, aprenderem, para essas pessoas Evoluírem, porque é isso que você tem que fazer de professor. Você tem que ajudar as pessoas a evoluir, não é simplesmente, ah, acabou o livro, agora você vai começar o próximo na série. Não é assim, não é isso. É outra coisa que você tá tentando, sabe, passar para eles. E você tá fazendo isso, só que eu acho que você não tinha reparado nisso. Mas você, você tá já, fazendo o mesmo. Eu, o, cara, o cara nunca sabe o efeito do, do trabalho que você tá fazendo, até escutar comentários desse tipo. Até a galera eu... entra e fala, nossa, mano, você não sabe como é que eu tava aqui em casa. Tem gente que tava, tipo, em... eu, literalmente já vi mensagens desse tipo. Cara, eu tava entrando em depressão. Eu, eu tava numa depressão. Eu estava procurando alguma coisa para aprender na internet, encontrei teus vídeos e, nossa, mudou tudo, energia, comecei a fazer isso e aquilo, nossa, eu estou aprendendo português, eu sinto que estou avançando, tenho minha mente em outra coisa. E eu falo para o pessoal, galera, aproveite isso para outras coisas da vida, entendeu? Tipo, é. eu, queria, eu queria aprender português, eu estou aprendendo português e qual foi o princípio que eu usei? aplique para outras coisas também e eu funciona, eu vi esse vídeo que você postou sobre isso uma vez faz anos que você colocou esse vídeo na internet eu sempre falei nossa tomara que algum dia eu consiga fazer um live com ele para eu falar desse <risos> jeito dele diante dos alunos dele porque você merece isso de verdade e além disso muito mais você está fazendo uma coisa muito especial pelo seu país é pelo seu idioma pela cultura que eu acho que infelizmente agora no mundo a gente está vendo muitos governos extremistas que estão querendo, de certa forma, desacreditar as pessoas, é, a nossa cultura, nosso idioma, é, e eu acho que você está fazendo o oposto completo disso. Você está, de certa forma, exaltando o idioma, está ajudando a colocar a sua cultura em outro patamar. Não é simplesmente futebol, como eu falei antes, não é simplesmente samba, não é carnaval. Tudo bem, isso, é fa... isso, isso também faz parte faz do Brasil, parte, mas não, Brasil. hein? Nem é tudo, é? tem outras hum. coisas, sabe? Tem cultura, tem literatura, tem cinema. Nossa, cinema é maravilhoso. Tem música, uma coisa linda. Eu, eu, eu... Comida, comida, comida, comida. comida. Não, cara, a comida. Você começa a falar de comida aqui. A comida, eu nem vou falar porque aí não vou parar mais. Eu não vou parar mais. Mas você tem que continuar fazendo isso. Eu vou, continuar. eu vou continuar te indicando, eu, vou, eu espero que todos os seus alunos é, continuem te ouvindo E sim, e não simplesmente te ouvindo, mas, po, sabe, colocando em prática as dicas que você dá para eles para eles, se de certa forma, evoluírem, não simplesmente no, no idioma, mas na vida Mas esse idioma uhum. faz parte da vida, porque aí a, a sua vida muda Toda vez que você aprende outro idioma, você vira outra pessoa Quando eu tô falando em português, eu... Sabe, eu paro de ser o Martin, que fala espanhol, que fala inglês. Eu viro outra pessoa e eu adoro isso, sabe? Porque eu estou usando outra parte do meu cérebro. Tô... Eu sou outra pessoa, eu sou outra pessoa. E eu acho que essa, essa é, esse, esse presente que o idioma te dá é, uhum. é uma coisa que ninguém pode te roubar. Então, galera, super indico esse, esse cara aí que é maravilhoso, continua aí aprendendo. <risos> Continua Valeu, fazendo curso com ele. Compra o curso, indica para outras pessoas. <risos> continua estudando o idioma. Visitam o Brasil, vocês vão amar. Vão amar, com certeza. Eu super indico. Com você é maravilhoso, você vai continuar, cara. Você Valeu, vai... Martim. brigadão brigadão mesmo por ah, participar. Vai. Foi bem nesse aqui. Eu nem sabia que você estava lá. Eu liguei para você sem nem saber. É. Tipo, eu eu liguei aqui eu, e foi muito surpresa eu, porque eu falei Nossa, ele me aceitou? Eu falei assim, pera, eu vou aproveitar. Eu fiquei assim, não. <risos> pensado que eu tinha tentado tá outras brincando. vezes, o pessoal estava preparado para falar, né? Tava tipo deitado lá no escuro, ele <risos> caramba. Você apareceu já tipo, OK. Eu tava assim falar. aqui no meu sofá, eu tava vendo aqui o Big Brother. Eu tava Não, aqui... é mais brasileiro possível. É, uma coisa é feio. Não, tá virando uma coisa assim absurda agora, na verdade. Tem amigos que falam, você já esqueceu espanhol, inglês? Mas é porque eu fiz o mesmo que você fez com o espanhol na Colômbia. Eu uhum. completamente mergulhei. Eu fiz isso também. Pô, completamente. Viver... viver, sabe? Já, já quase até pessoas no Brasil até quase brigando comigo porque falavam assim: você é filho de brasileiro. Os seus pais <risos> se, se foram, sabe? sabe se mudaram para os Estados Unidos. Por isso você tem esse sotaque esquisito de vez em quando. Mas você está negando, está ah. renegando essa cultura. Eu falei: cara, eu não sou brasileiro. Eu não sou... E... Não, mas sinceramente, cara, tem um nível muito bom, mas muito, muito bom. Obrigado. Muito Todo obrigado. Todo esse tempo que eu cara, eu identifico erros de hispano-falante tipo assim, né? tipo... É, claro. Nada, mano. Né? Tipo... Obrigado. Nada, velho. Obrigado. Em um momento que eu vi... Não Nossa! É que, nem que você, tipo, não pode cometer erro, mas, tipo, tá num nível que eu também falaria que você é brasileiro, cara. Aí Você tá falando no nível que eu, tipo, escuto e, mano, você é brasileiro, né, não? Não, a que você é brasileiro, mano, tá ligado? Nossa, de Galera, verdade. Eu vou Isso desligar é agora, bom. que a gente está chegando no fim aqui da, da, da ligação. E aí, tem que tá, puxar uma hora e o Instagram bloqueia, tá ligado? Eu não vou te tirar para finalizar, eu vou finalizar logo diretamente aqui, porque aí a gente pode compartilhar no, nos stories também, Ótimo, ok? Para que outras pessoas aproveitar o conteúdo aqui que a gente conversou, que eu acho que foi bem bacana, bem produtivo mesmo para todos vocês, para mim também, para Marte é. E, cara, brigadão. A você. Gente, eu Obrigado meu. Obrigado também. Foi bem de surpresa, mas okay. ainda sendo de surpresa, você, eu vejo a sua boa atitude para compartilhar. Muito obrigado, cara. Obrigado Beleza? eu. Obrigado e muito sucesso para você. Você merece tudo. Valeu, cara. Um abração, Bom, hein? abração. Se cuida. Valeu. Então, Galera, um abração para vocês aí. Fiquem ligados também no canal no Instagram. No perfil Insta... no... no Instagram e no canal no Telegram. E os vídeos aí no YouTube. Beleza? Martim, um abraço. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Boa, boa